E aí galerinha, o Ezebras aqui na área de novo, comprometido, vídeo diário, tá? Então hoje a gente vai ver aí um complemento do que a gente viu no vídeo de ontem, tá? Se você não viu, a gente falou sobre uh, o lance de utilizar acordes um pouquinho diferentes, né, para diferenciar aí do violão, tá? Para a gente não conflitar com o violão, certo? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar um assunto semelhante, tá? Só que vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, se você quiser saber alguma coisa sobre as aulas, tá? As vagas que eu tô tendo no WhatsApp, do curso também, é só mandar uma mensagem aí no WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aí no... fixado nos comentários, tá? O primeiro comentário do topo vai ser o meu, beleza? Então, vamos lá, direto ao assunto. O vídeo hoje é bem rápido, certo? Então, ontem a gente viu aí esses acordes, né? Tá? Vimos em Dó, Ré e Mi Menor, tá? A gente fez variações em cima disso, né? Utilizando a quarta. E a nona, né, aqui embaixo. Tá? E hoje a gente vai ver aqui um lance parecido, tá? Só que a gente consegue utilizar isso aqui de uma forma um pouquinho mais uh, sofisticada, digamos assim. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o um acorde, Dó maior, Ré maior e menor, como exemplo. Tá? Lembrando que isso está em Sol maior. Certo? Sol maior. A gente começa do quarto grau. Tá? A gente vai pegar esses acordes aqui, esse acorde chapadão aqui né, vamos fugir um chapadão, tá? Então a gente tem aqui ó, tônica, quinta, tá a gente, principalmente que a gente vai utilizar aqui ó, quinta, tá, que vai ser onde estava o nosso dedo 2 e a terça aqui embaixo, tá, aqui a gente tem uma oitava né, a oitava do, da tônica, tá, então a gente vai pular essas, essas duas tônicas aqui ó, a tônica e a oitava, tá Vamos por duas notas. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Ao invés de utilizar, como a gente está usando, a tônica e a, a nossa terça, tá? a gente vai utilizar a quinta e terça, substituindo o acorde. Tá? Então a gente tem aqui um Dó, então eu vou pegar aqui, ó, quinta e terça. Como é que você sabe o que é a quinta aí, Wesley? Eu posso pensar no power chord, né? Quando a gente monta um power chord, não é assim? Quinta e oitava. E o meu acorde é basicamente a mesma coisa. Então eu sei que aqui está a quinta. Ok? Então o que a gente vai pensar? Quinta e terça. No acorde maior, a gente tem a quinta e a terça aqui. Tá? Espero que esteja dando para ver bem aí. Se não tiver, vocês comenta aí. No... Bota nos comentários aí, tá? que aí eu tento modificar alguma coisa na visualização aí para vocês. Tá? Quando eu pensar no Ré maior também... Tá? Ele vai ter a mesma composição. Então o Ré maior também vai ser as mesmas duas notinhas aqui, ó. Certo? Depois eu tenho um Mi menor. O Mi menor eu vou pegar aqui essa notinha e essa notinha aqui, ó. Tá? Isso vai me possibilitar fazer esse, essa sequência aqui, ó. Você vai ver que no no chip é até bem comum, né? Então a gente pega aqui, ó. Eu, geralmente quando eu vou usar esses acordes eu uso bastante o Slide, Tá? uma notinha aqui ó aqui embaixo que vai ser a sétima tá a sétima ela oitavada né a sétima ela seria aqui do acorde ó. Tá, a minha sétima tá aqui eu vou pegar ela aqui embaixo Tó. digamos que eu vou fazer essa sequência né dó ré menor joguei a sétima certo só nesse último acorde Agora o que a gente pode somar aqui de conhecimento do que a gente já tinha com, do vídeo de ontem com esse agora, tá? Primeiro, a gente precisa pensar em campo harmônico, né? Se a gente pensar em campo harmônico, a gente consegue ter aqui sete composições aqui dessas aqui, tá? Vamos pensar primeiramente no seis, né? Que são os seis graus maiores e menores, tá? O sétimo é meio diminuto, então ele vai ter uma dificuldadezinha a gente aí, tá? Mas a gente vai pensar aqui, ó. Eu tenho aqui o quarto... Eu tenho depois o quinto grau, eu tenho o sexto, tá? Depois eu tenho, eu vou pular o sétimo, eu vou pro sol aqui, ó. Tá? No sol eu tenho o maior, depois no lá eu tenho o menor aqui, ó. Depois no si eu tenho o menor. Então olha só o tanto de variações que eu posso fazer disso aqui, ó. Maior, maior, menor, maior. Fazer, por exemplo, tá só em tocando o Mi menor, eu posso fazer uma frase assim, ó. Certo? O que, que eu fiz? Eu peguei em sequência aqui: Mi menor, Dó e Ré. Olha, isso. Mi menor, Ré e Dó. Tá? E posso voltar no Mi menor e jogar a sétima. Olha a diferença de fazer, por exemplo, um Dó, um Dó, um chapadão, um Ré. fazer aqui, posso começar até com o de ontem, ó. certo? Já dá um charmezinho a mais aí, ok? E o que a gente pode pensar agora também com o que a gente já fez ontem? A gente pode pensar na mesma variação, tá? Só que agora a gente muda o desenho do acorde, então, ao invés de fazer essas variações aqui, com tônica, tá? Tá? Posso fazer aqui, ó. Certo? Ó. O que, é que eu estou fazendo? Variando. Ah terça, a nona, tá e a quarta. Só que agora pensando em quinta e terça. pouco para mim qualquer maior vantagem desses acordes aqui, pequenininhos, né? A maior vantagem é que a gente sai das cordas muito graves, tá? Já que a gente geralmente no, na, na banda a gente tem aí o baixo, né? Fazendo as notas graves. Não quer dizer que você nunca vai tocar. Você pode tocar, tá? Só que eu costumo pensar assim. Se eu tenho muito instrumento que é a situação hoje que a gente está na banda aqui, que a gente tem dois teclados, vai ter duas guitarras, inclusive essa aqui é uma, uma das guitarras, né? Depois eu posso fazer até um review para vocês se vocês quiserem, tá? Essa aqui é a CS3 do, da Tajima. Então quando eu tenho muito instrumento, eu penso sempre nesse lance de evitar as notas de conflito, né? Então o gravezão, eu mato o gravezão e fico aqui mais pro, pro médio e pro agudo. A gente Consegue já uma variação bem interessante, beleza? Então a dica de hoje é essa. Tá, se vocês quiserem alguma dica diferente aí, algum assunto específico, comenta embaixo para nós aí. Qualquer comentário que vocês fizerem aí já ajuda bastante o canal. Tá, e eu sei também aí uh, assuntos aí que vocês querem aprender, beleza? Porque vídeo todo dia é difícil criar conteúdo, né? Então eu conto com a ajuda de vocês aí comentando, beleza? Se gostou, deixa o joinha para nós aí, tá? Se quiser, uh, não foi inscrito, se inscreve aí no canal quiser compartilhar com os amigos, compartilhe com os amigos aí também. Aquele amigo guitarrista que está aprendendo. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.